realização Queremos falar que este tutorial é a primeira vez que oferecemos um evento do LACNIC e vamos apresentar os instrutores que vão nos acompanhar no período da manhã e eles vão explicar como vai ser a dinâmica de participação. Vou convidar para vir aqui Máximo Candela, que é engenheiro de software da NTT e Augustin Formoso, que é engenheiro de software do HIPP, que nos vai acompanhar de forma remota. Máximo, bem-vindo. É, o nome era Fundamentos de Geolocalização. Olá. Bom dia a todos. O nome é Máximo Candela. E esse tutorial... É, para a geolocalização IP e como corrigi-la. Na primeira parte, eu vou tratar do site operacional e como corrigir sua geolocalização na prática, que está afetando vocês e seus clientes quando vocês acessam conteúdos. E na segunda parte, o meu o antigo colega e amigo Agostinho vai falar o que está acontecendo no campo das pe da pesquisa, Sobre a geolocalização. Eu trabalho para a NTT, mas este tutorial foi organizado pelo LACNIC. Bom. Vamos começar falando sobre o que é geolocalização IP. Quando... Você é de um endereço IP quer entender onde está conectado o endereço IP, no que diz respeito ao país ou cidade. Então, é uma coisa que vocês precisam a cada dia é quando vocês trabalham em networking. É porque vocês precisam essas informações para respeitar as regulamentações dos países, para oferecer conteúdos localizados, não apenas a linguagem específica para uma, um filme, mas um conteúdo específico para o país onde vocês estão oferecendo os dados, otimizar a latência de CDNs, por exemplo, para o troubleshooting. Às vezes tem tem eh, conseguido resolver problemas de, de dns com, com geolocalização e também para pesquisa por exemplo eu nos últimos anos eu fiz uma pesquisa para entender as relações de peering entre países como você faz isso se você não sabe quais são os países então qual é o problema o problema é que toda, todo o campo de geolocalização IP começou e continuou como uma, um sistema auto-organizado sem coordenação. E nos RIRs, não, eles não querem ser provedores de geolocalização, eles não são e não querem. Então, tem várias, da, vários bancos de dados oferecidos pelos provedores de geolocalização, muitos. E também há provedores de conteúdos e CDNs que colocam patches nos dados. Então, eles usam esses dados, mas depois, quando o cliente reclama, em vez de aguardar o, todo o ciclo de atualização do provedor de geolocação, localização Eles colocam os seus pátios Então muitas vezes as transferências de blocos de peso Ocorrem com mais frequência E isso gera mais problemas de geolocalização Então é, é muito difícil de entender Às vezes onde está o problema Quando vocês não têm a geolocalização dos, dos blocos é, então, é uma estratégia comum, então, se vocês lerem tutoriais, eles falam, vai, mude isso no Ruiz, faça isso, caminhe e-mails, então, não tem uma fórmula, é, é só com ensaio e erro. Então, o, a, a informação de geolocalização que oferece o Ruiz é uma confusão, eu gostaria de dedicar um minuto nisso nós temos um atributo no hoes que está é dedicado à geolocalização que é chamado geoloc e isso é suportado apenas pelo RIPE e APNIC os outros rios não suportam eu estou feliz que não o faça e isso possibilita que vocês peguem eles um, é, permitem ter a latitude longitude, ter os dados mais é, exatos e com a forma mais amigável, com uma coisa é, muito grande. E vocês podem geolocar um barra 12 na sua sala. Então, não é fácil de usá-lo, para usá-lo bem. Vocês teriam que, que, que gerar um, um monte de, de regras e coisas para... Um, para conseguir um resultado bom outra é o atributo de país que é suportado pelo LACNIC o Hype e o APNIC 3 de 5, um pouco melhor que antes, mais. em APNIC é o, o país onde a rede está conectada para o LACNIC é o país da empresa que é dona da rede que pode ser diferente de onde está o IP está conectado e para o RIPE é descrito oficialmente como você pode usar para o país da rede ou o país da empresa, um dos dois. Mas é obrigatório, o que não faz sentido. Então não tem uma definição, é uma confusão, e, então não pode ser... Tem uma falta também de dados autoritativos, então, se eu quero mudar a geolocalização do meu próprio IP, meu próprio recurso, se vocês querem mudar seus próprios recursos, vocês não têm é, como influenciar isso. Então, em geral, você tem que mandar e-mails para um monte de organizações. Apenas, um, não, não, eu fiz os, os slides faz um mês, eu acho que tem mais agora, os e-mails, só Nanoc que é uma lista de e-mails, que tem 241 e-mails ligados a problemas de geolocalização desde setembro de 2019. Então, é um problema recorrente. Então, o que nós precisamos, uma forma fácil de controlar a geolocalização IP, nós temos que, essencialmente, temos que poder dizer de onde que vêm esses recursos. Eu quero ser flexível, eu não quero geolocalizar todo o número, mas eu quero geolocalizar um prefixo e um IP, e o prefixo com barra 12 num país e com um barra 24 dentro desse barra 12 numa cidade específica. Por exemplo, esse barra 12 está na Itália e o barra 24 dentro desse barra 12 está em Roma. E eu quero poder criar essa hierarquia. E eu quero poder especificar de nível de país até o nível de cidade, então flexível. E quero que seja fácil de manter. Como editar uma, um arquivo de texto. Não quero ter que mandar e-mails. E também temos que lembrar que muitas organizações, quem tem acesso ao Ruiz, ou ao Milagnic, ou ao portal RIR, não é o engenheiro de rede. Então, nas eh, organizações eh, de tamanho médio ou grande, 99% das pessoas, incluindo a maioria dos engenheiros de rede, não têm acesso para poder mudar essas informações. Temos que encontrar uma forma de sinalizar isso num arquivo, onde alguém, uma vez que a o arquivo está pronto, que os engenheiros possam trabalhar nisso. A solução proposta tem a RFC 9092, que dá aos operadores de rede o poder de controlar a geolocalização de seus recursos IP, link, fazendo os, os links com as, os arquivos de Geofeed no Ruiz. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais. E... O melhor, assim, a gente obtém do a autoritatividade para que precisamos, para... Esse, o Ruiz já é autoritativo e é a melhor fonte para oferecer as informações, os dados necessários que, para você. Mas não coloquem os dados aí, porque não vai escalar, não vai dar certo. Você vai ter que... Dar, é, uma, uma, é, vamos precisar de uma forma de ligá-los para que você como administrador você pode é, nós usamos nosso próprio arquivo de Geofeed essa forma ajuda que vocês essencialmente falem é, é, arquivos indexados no Ruiz e que possam ser descobertos automaticamente e não apenas ali você tem uma forma de validá-los no que diz respeito à propriedade, que era uma coisa que não acontecia antes. Então, às vezes, tinha, cada provedor de geolocalização tinha a sua própria forma de validar a, a quem pertencia o prefixo. Então, eu verificava o e-mail de quem mandava que não é uma, forma, uma boa forma de validar. Isso aqui é uma forma fácil e, e, e boa para fazer. Então, você cria um arquivo de CSV, que é um arquivo de texto, e você coloca uma entrada nesse formato, onde você tem o prefixo, como entrando, depois o, o código país, no formato ISO, depois o código de região, e o nome da cidade, vírgula, e tem um espaço adicional onde vocês podem colocar o código postal. E, mas não é necessário, porque que vocês vão é, querer entrar em tanto detalhe. Depois vocês colocam esse arquivo em algum lugar, para que você coloque de forma que possa ser... É, possam é, alguém possam fazer o download aí você vai no seu próprio portal com o milagnic e você vai ver os prefixos que você vai querer geolocalizar e vocês vão colocar isso na né, GeoFeed com maiúscula sem outro símbolo geofed espaço e o url do seu arquivo às vezes eu vejo coisas esquisitas acrescentadas mas é tão simples como isso tem que ser neste formato e você coloca o link da sua para a sua seu arquivo e é isso é tudo e aí o provedor de geolocalização vai poder e é, é, usá-lo esse é um exemplo de arquivo de GeoFid e vocês podem pôr tantos prefixos ou IPs como queiram no mesmo arquivo e se vocês vocês podem pôr o código de país ou qualquer nível de localização. E se vocês não colocarem nada e vocês colocarem só o prefixo como vírgula, vírgula, vírgula, vírgula, uh, isso um, não quer dizer que os provedores de geolocalização vão respeitar os seus. Os, então, na hora que vocês acrescentam o aí, Netnam, aí vocês vão para o juiz com o recurso, vocês vão ver isso como a entidade, a companhia pela qual, pra, para a qual eu trabalho, vocês vão ver o, o, o link para o Geofit. Se vocês visualizam isso e seu, seu arquivo tem os dados necessários, vocês estão prontos. Não esqueçam que vocês têm que colocar o inetnam, que é, é, tem os prefixos que vocês vão querer que contenha. Imagine que vocês colocam tudo numa num arquivo, que é esse aqui do lado direito. Vocês têm vários prefixos, vários IPs, e o sistema funciona baseado no fato de que o leitor vai no ruiz, encontra o inetnam, é, com os comentários Segue os comentários E aceita, aceita Unicamente Os IPs que estão dentro desse comentário descobrir dentro do INETNAM Então, se você precisa é, Fazer uma conexão eles, E você acrescentar Esse IP e você esquece De colocar o INETNAM Esse aqui não vai ser validado Por não ter o INETNAM E não vai ser geolocalizado Não esqueçam disso isso aqui é uma série de links úteis. Lembra que o, o, o arquivo de geofide, o formato é suportado por todos os provedores de geolocalização e foi adotado já faz muitos anos para trocar os, os ge, dados de geolocalização. E vamos, então vocês têm que respeitar a norma e tem os códigos ISOC. Então, aqui vocês podem ir no site oficial do ISAC.org e, e podem procurar os, os códigos de país e de região. E aqui os nomes das cidades em formato padronizado. Isso pode ajudá-los, mas tem uma ferramenta que vai torná-lo ainda mais fácil para vocês. Às vezes, local para os códigos de região é difícil. Não inventem seus... É, seus códigos de país, tem alguns que, que, que foram fazer o, o geofide com códigos inventados e eles não existem. Então, é, quanto aos nada, tem uma pergunta que eu recebi ontem, é, eu vou ser é, muito breve. Como vocês são cooperadores de redes, operadores de rede, vocês vão. Eu queria. Explicar brevemente como o provedor de geolocalização pode usar esses dados. Vocês essencialmente vão pegar os dados do Ruiz, a, for, a melhor forma é usar o Ruiz Damp, que são arquivos. Aí você encontra o iNatnam com a marca do da palavra-chave do GeoFeed. E aí vocês aplicam o que eu lhes falei antes. Vocês encontram um iNetNAM e vocês excluem no, tudo que seja no arquivo que não esteja abrangido nesse, nessa faixa. E, o, o que, o, tem, o que tem, e vocês vão verificar que o que tem nessa... Vocês vão saber que o que tem ali pertence a quem acrescentou o link. Então, o I, se vocês têm clientes que lhes deram seu próprio iNetNAM e eles fizeram, podem gerir, gerir sua, seu, próprio, seu próprio arquivo sua própria geolocalização adicionalmente e aqui vocês podem entender porque é importante ter links para cada arquivo porque tem assim vocês podem colocar uma coisa adicional, se vocês não confiam na autenticação de seu seu RIR, vocês podem dar um passo adicional. Não é, é muito comum, porque as pessoas acreditam nas autenticações, confiam nas autenticações dos RIRS, com, e, e vocês podem assinar essas esses arquivos de geofísico com um, o um certificado RPKI. Importante é, para para o prefixo, então tem uma faixa específica de endereços que vocês vão ter. A única forma que vocês precisam fazer é criar um CSV simples e aí fazer a assinatura e linká-lo. Mais uma vez, não esqueçam do link. E na prática, a teoria de como fazê-lo é, se vocês não estão interessados, podem ignorá-lo. Tem um aplicativo de Geofeed Finder, vocês podem já assim, apenas ignorar a teoria, e ele faz tudo para vocês, a validação de, de quem é o dono, ou também procura no Ruiz, e, então você respeita os... Vocês não precisam fazer muito download, mais do que uma vez por dia no Ruiz, e o que é melhor é que tem ainda os códigos ISO e o formato validado. É só rodá-lo e vocês obtêm uma, uma, um arquivo de GeoFeed que inclui todos os recursos validados para todos esses arquivos eh, individuais que são encontrados. Vamos falar um pouco sobre a adoção, porque tudo o que fazemos é, está muito bem a, quando a solução funciona e as pessoas a usam, se ninguém usa, para que, que gasto, usamos tempo nisso? Quem é que lê isso? Eu criei este site que se chama geolocateMatch.com, que permanentemente lhes dá um, uma adoção sobre o estado de adoção de números dessa de, de, de, de, de, de RFC nós temos, neste momento, de fato, ontem eu percebi que nós atingimos exatamente 100 mil. 100 mil prefixos. O que foi estranho, porque era um número perfeito. Mas, no mês, a gente pulou de 63 mil para 100 mil. Isso são Servidores ISPs O que é mais importante Neste site É essa tabela que vocês visualizam Se vocês fizerem o que eu falei ah, os mais importantes provedores de geolocalização disponíveis, eles estão listados aqui, mas tem, eles vão automaticamente vão usar esses dados, então vocês não precisam entrar em contato vocês mudam o seu arquivo no seu repositório na ferramenta que usam e eles vão contatá-lo e usá-lo diretamente e o, se vocês vão agora no site, vocês vão ver que muitos dos que estavam antes, que eram 4, 7, 10, 5, 10, eles também, dias, eles vão ter um dia. e um dia, eles eh, consertam a geolocalização, se vocês seguem os passos. Tem um geolocalizador muito importante aqui, que ainda falta nessa tabela, mas vocês devem entender que a maior parte desse trabalho foi feito com todos os eh, provedores de geolocalização, explicando para eles, pedindo para convencê-los de adotar essa solução. Eu estava, ah, tinha muitos que estavam felizes de fazê-lo, mas tem um grande que ele ainda não o fez e quando a gente o conquistar, então vamos ter um, uma solução completa. E esse que estava faltando ele falou no passado que estavam trabalhando nisso e agora eles falaram que em breve estarão fazendo, até me falaram um mês específico eu vou deixar que eles façam um anúncio público então se Deus quiser daqui a pouco vamos ter todos os, provedores, os grandes provedores aqui Nesse, nessa página também tem uma forma de testar sua instalação de Geofeed funciona é, então, se vocês não têm certeza de terem escolhido os códigos ISO corretos, vocês podem testá-los. E aqui eles vão, tu, vão ver como, como casam é, o, tudo isso. Vocês têm um botão verde aqui, que podem tweetar sobre isso. E vocês podem falar é, que a minha organização... É, já conseguiu fazer isso direito e vai pedir, permitir que vocês podem divulgar que vocês estão fazendo isso e se tem mais gente usando vai ser melhor porque então mais pessoas vão poder é, procurar essas, esses arquivos em vez de começar a adivinhar as geolocalizações porque tem arquivos que existem com essa informação então por favor usem vocês também podem encontrar mais informações nessa página e isso explica tudo que vocês vão precisar e vocês se, se fazem o link com a, o, o arquivo de origem e tem todos os, que já tem todos os dados validados. Os demon tools, um, eu quero fazê-lo mais curto, não quero atrapalhá-los muito. Eu criei isso para arquivos de GeoFeed que está disponível em packet, PacketBiz.com eh, O site é PacketBiz.com.br GeoFeed, mas se vocês esquecerem, é só ir no PacketBiz.com e procurar GeoFeed. Então, isso aqui, vocês podem colocar o, o código país. Vocês não precisam fazer isso. Vocês vão aqui e você vai, isso aqui vai é, guiá-los no processo. Isso é totalmente novo. Está na versão beta. Se tiverem qualquer problema, é, me avisem. Então, vocês colocam o prefixo, clicam em Next. E aí ele vai perguntar é, onde você vai querer colocar esse prefixo. Você pode querer colocar um prefixo ou IP. Aí você coloca o código país, depois a cidade... E depois, se a cidade não for ambígua, aí está pronto. E ele calcula automaticamente a região, ele mostra no mapa, no, na posição. E se não ficar claro, por exemplo, em Pasadena, eu acho que tem é, seis ou sete Pasadena nos Estados Unidos. É, então vamos ver em qual região, aí vocês vão selecionar e vocês estão prontos isso garante que a cidade está na região dentro do país e todos os códigos estão certos e vocês têm certeza de que tudo que vocês escreveram está correto então vai dizer a vocês qual o Enetnam vocês têm que procurar aqui diz que tudo parece bem, tudo parece estar bem, mas se você não configurou ainda ele vai dizer, procure esse Enetnam coloque esta, este comentário aqui, você apenas copia, deve copiar isso, e você tem aqui um arquivo, você não precisa criar um arquivo, ele é gerado, gerado automaticamente pelo sistema, então simplesmente faça o que o website diga diz de, o que disser para você fazer e tudo vai dar certo, então você encontra esse inetnum, por exemplo no minlacnik, no, na sua porta, e depois você clica em Save and Test é, salvar e testar este é um exemplo de Melacnic se vocês entrarem nos recursos depois de clicar em Remarks vocês vão ver um, um campo para, para texto aqui vocês fazem uma é, cópia e colam copiar e colar aí. aí colocam aqui bom, aí vocês fazem salvar e testar, save and test vai lhes dar esta coisa verde no final, se você recebeu isso, você recebeu essa coisa verde, essa frase verde mas está tudo bem então a, a, a configuração está completa, você fez tudo corretamente está tudo bem, mas se você não quer esta, este arquivo gerado automaticamente por esta ferramenta gerado e hospedado, você pode dizer, não, eu, eu mesmo sou, serei o quem vou hospedar, então você pode hospedar onde você quiser, ou criar, copiar manualmente, se você clicar você vai ver qual é o conteúdo do arquivo, e você pode simplesmente copiar e guardar em qualquer lugar onde você quiser, não precisa seguir o, o site, mas é bastante conveniente. Tudo já está feito, há um passo adicional que é opcional. Temos um, long, um le, longo linko, link aí embaixo, deem uma olhada, que leva vocês a esta página. O que, que ele faz? Ele atravessa todos os provedores de geolocalização, inclusive grandes como MaxMind, PIP é, e outros ele vai buscar os, a geolocalização que vem e compara a geolocalização que você disse com aquela que ele tem se está bem, como por exemplo no caso de Pasadena, vocês vão ver uma, um tique verde, então está tudo bem Isso, e também ele diz como eles vão lá buscar a informação que você é, colocou, pode ser automático ou manual se, se for automático... Desculpe, automático você não tem que fazer nada. Se você ver que é automático, isso significa que em algum momento é provável que vai aparecer, vai ficar verde e nada precisa ser feito. Mas se você ver aqui, é, manual, quer, quer dizer que eles ainda não suportam a geolocalização, o sistema de geolocalização automático que eu descrevi na RFC 9092. Então, isso, o que vai fazer, é vai, ser, vai ser enviado um e-mail automaticamente é, para todos aqueles é, sistemas onde eles, que eles não têm não ainda suporte, para os quais não têm suporte. Bom, basicamente, fazemos isso para vocês como intermediários, mas vocês podem é, atualizar esta página para ver o que mais oferece este é um passo opcional até aqui é a única coisa que você precisa realmente fazer, você pode fazer com essa ferramenta ou com a ferramenta que você quiser esta parte bom, pode parar aqui e já ficar satisfeito com isso eu gostaria de apenas acho que vamos concluir Geofeed é, aqui com o Ruiz é a única solução que permite que você atualize automaticamente a sua geolocalização não há outra que permita você fazer algo similar não há outra solução que funcione ao longo dos cinco RIS. é a única que trabalha com os 5 única e a única que trabalha automaticamente depois de um ano e meio mais ou menos nós conseguimos é, já reunir todos esses provedores de geolocalização e, eles, e os de conteúdo usam os de geolocalização mas alguns é, provedores de conteúdo também expressam o desejo de usar esse sistema para melhor ir, buscar a informação de uma melhor forma e atualizá-la primeiro link aqui que vocês veem podem clicar nele é a ferramenta que ajuda com um wizard para fazer a instalação um assistente para a instalação Isso vai ser bastante útil no segundo link é aquele que dá os números de adoção e permite que você faça um teste então se você usar o assistente no primeiro passo também você, você não precisa testar com o segundo assistente mas se você fizer manualmente você vai diretamente à segunda página e faz o teste, obtém número, os números de adoção, além de que, além também o número do RFC. E o último link é o link do próprio, da própria RFC, se vocês quiserem se informar sobre todos os detalhes. A minha apresentação terminou. Não sei se antes de passar o microfone. Talvez haja alguma pergunta agora? Também pode ser em espanhol. Muito bem. Não todos no mesmo tempo. Máximo algumas perguntas no chat. Hugo Salgado. Quer que eu leia? Tem alguma forma de... Na RFC de 9092, você falou sobre diferentes pontos de medição para saber se um IPNK, se isso seria, se isso seria um problema talvez pudéssemos começar a desenvolver isso com as organizações. Será que o Nicast pode fazer isso? Apenas se ouvir. Eu vou para O áudio não estava muito bom, mas eu acho que eu entendi. A primeira parte da pergunta seria se a RFC 992 é, lida com ncast e eu, a resposta é não. a, ncast, a meta da RFC. é corrigir a, a geolocalização e permitir que os operadores façam essa correção, Cor, corrijam seus IPs, essencialmente dirigidos aos usuários com quem se conectam ou fazem streaming, ou seja, não, não funciona porque estou em outro país. É, de qualquer maneira, o NQS está mais relacionado a infraestrutura dos, eh, as, as infraestruturas dos pontos eh, dos, dos dispositivos finais o que não tem a ver com o RFC quando você vai ao um, um website do provedor de geolocalização e coloca NK essa geolocalização vai te dar você pode dizer se é NK, NK se ele pode ter APIs para que você vá lá buscar alguns endpoints mas essa não é a meta do tipo de geolocalização que estão fazendo aqui, é, isso é para corrigir a geolocalização de um usuário que está conectado. Então, a NINCAS não é parte disso, e não está no parte do corpo, na, em nenhuma parte do corpo da RFC, sobre, e, e, nem no site do provedor de geolocalização. Não está realmente relacionado com o que estamos tentando fazer aqui. Há ah, projetos de pesquisa, é a segunda parte da pergunta que estão tentando detectar o unicast, mas provavelmente podemos responder isso mais melhor mais tarde. Também há provedores de geolocalização que oferecem esse tipo de detecção como serviço, mas não é é como uma, uma detecção proxy, como eles fazem quando eles fazem VPN, é um serviço adicional comparado com o IP, a atividade de IP, geolocalização de IP. Será que eu respondi a sua pergunta? Eu não Acho que você Tem outra pergunta. As dimensões do Ruiz também trabalham. Não, não se escuta. Eu finalmente eu consegui descobrir os nomes de domínios talvez nos próximos meses ou anos isso vai começar a desaparecer pode ser importante focar precisamente nos rios essa tecnologia nasceu como uma substituição do ruiz. desculpem se ouve muito mal é um bom comentário eu acho que eu, há uma terminologia que eu posso dar para simplificar o conceito aqui. Quando eu falei Ruiz, eu não quis dizer o Ruiz como protocolo de, para acessar os dados, mas os, o conjunto de dados em si, o dataset. No momento, você pode usar... Se você for a ferramenta, o, o, o buscador de Geofeeds, o Ruiz faz isso para quatro RIRs e acrescenta um, que é o Arim. Podemos passar... Não seria muito inteligente fazer, mudar... O que eu sei, quero dizer, todos os cinco years, é fornecem dumps ou despejos do ruiz então mesmo se nós mudarmos todos que forem despejados e que é, usarem vamos encontrar os assistentes lá, é por isso que eu indico o uso de provedores de geolocalização são em arquivos de texto são leves, são convenientes Não temos que fazer pesquisas é, diversas, consultas Simplesmente você tem que achar é, o prefixo de um geofeed e fazer um teste como eu mostrei no website para ir buscar é, assim no âmbito global é mais fácil é, ir para o do Database dos arquivos I hope I the Espero que tenha respondido a pergunta Sim Perfeito. Você tem alguma outra pergunta? Ok. Muito bem, acho que então Agostinho passou o microfone para você, pelo menos virtualmente. Eu vou colocar o microfone aqui. Muito obrigada. Creo que me tienen que dar para... Acho que eu preciso de alguma... alguma permissão para compartilhar a minha tela. Tenho que dar meus permissos para compartilhar. Será que me dá uma permissão para compartilhar a tela? Aí vamos. Dá uns segundos. Um segundo, Sagussinho, estamos providenciando. Agora sim, já podemos ver também a pantalla. Agora sim, a sua tela já apareceu. Ótimo. Bom, muito obrigada, Márcio, pela sua apresentação. Esteve muito boa, foi muito boa. Acho que é importante padronizar e, e bom, aterrizar um pouco esses protocolos e essas implementações. Eu sou Agostinho Formoso, trabalho para o HRIP. Eu. eu, eu, eu num dos, numa das minhas funções, eu me desempenho como assistente com os pesquisadores isso me faz entrar em contato com grandes conjuntos de dados, ferramentas, visualizações. A ideia de hoje é apresentar um dos serviços que nós temos, que se chama IPMAP, que embora se origine no mundo da pesquisa. Tem várias coisas práticas que eu quero que vocês, como operadores, eh, levem para casa. Isso vai facilitar bastante a visualização eh, do grande conjunto de dados que nós temos relacionados com a geolocalização. Uma coisa que eu quero deixar claro é que quando falamos do core da internet, em geral, estamos falando de routers, provedores de trânsito e XP's. Isso, é nisso que se enfoca o IPMAP. Vou começar a definir um pouco o que é o IP Map, para que vocês entendam onde nasce e que tipo de informação vocês podem encontrar nessa plataforma. Depois vamos entrar mais em detalhes sobre como funciona o IP Map internamente, conceito do motor, que é o um motor de geolocalização, a IPMAP tem alguns dentro, e vou lhes mostrar o que são e como funcionam, depois como se relaciona o com, IPMAP com o RIPE Atlas, nossa plataforma na internet, e como vocês podem usar a IPMAP para consultar a informação que vocês têm através das diferentes interfaces. Alguma visão geral sobre os passos seguintes que planejamos, que planejamos. Não é a primeira vez que falamos sobre a IPMAP nos eventos do LACNIC. Máximo há alguns anos, acho que fez um webinar de geolocalização. Falou de várias partes, incluindo a IPMAP. Apresentou também no LACNIC 29, já há alguns anos. Essas foram as duas mais recentes instâncias que eu encontrei. Na certa tem outras também, algum update do rip -LCC. Se quiserem informações também, vocês têm aí a história que pode complementar esta apresentação. Começamos um pouco contando para vocês que isso nasce no mundo da pesquisa lá pelo 2012, 2001, 2013 quando trabalhamos no primeiro protótipo depois de um protótipo de pesquisa chegamos a um, a um mais avançado no qual o Máximo trabalhou mas no, em alto nível vocês podem considerar como uma base de dados um banco de dados com localizações IP e localizações geográficas Máximo esteve apresentando que é uma localização geográfica, porque não só é uma latitude, longitude, mas também pode ser, por exemplo, pode pode haver uma definição de diferente dependendo do país. São as coisas que entram no geofit separado por vírgulas, como dizia Máximo, quando o projeto começa. Ele é chamado OpenIP Map. Esse foi o nome original e depois tivemos que mudar o nome. Para aqueles que conhecem Open State Map, entendem a filosofia de crowdsourcing aqui uma comunidade especializada no assunto. Eu conheço o meu ambiente na internet e quero contribuir com informações especializadas. Teve a sua inspiração original nesse nome. Nós tivemos que mudar por diferentes razões dentro da definição do que é o serviço é o core da internet os ISPs provedores de trânsito, etc então houve estudos sobre a qualidade da precisão de dos dados de Map em relação a outros provedores de geolocalização e quando falamos de cor da internet, o IPMAP é o mais preciso, é mais preciso que as outras. Há ah, estudos, o Máximo também esteve envolvido nisso, participou e também com outras plataformas de medições, foi lançado um estudo e viu-se que a precisão era maior, mas é, não, não tem a ver com a geolocalização de usuários finais, isso não é, não é o que faz o IPMAP. O que nós queremos é algo mais simples, que tem a ver com os drivers do projeto localizar trace routes no mapa. Aqui está cheio de erros, o que nós queremos fazer é visualmente dando assim uma visão bem geral e simples, mostrar por onde passa um trace route do, da, da origem ao destino com any hops no meio a pergunta que sempre vem quando fazemos medições desse tipo, é aqueles trace routes que tem origem num país e destino dentro do mesmo país essas rotas saem do continente por que países passam esse tipo de respostas vão nos levar se já não não encontramos mas vemos que esse tipo de soluções esse tipo de casos que são simples, ainda não tem soluções muito boas, mas o objetivo do IMP Map é trabalhar nessas soluções é, para poder responder essas perguntas com qualidade nas faturas nas é, gravo, fotos que eu mostro eu mostro aqui três rotas que entram no México com destino e aí IPs dentro do México. Vocês podem ver na superior, vocês já podem ver que há trace routes que se, que se espalham por toda a América. Isso é típico, circuitos que saem do país, tentamos que essas coisas não aconteçam. Vemos aqui, os, através do oceano, vai à Europa, tem um circuito um pouco mais longo. E, e uma, um dos aplicativos que temos, que se chama GLAI, é, que usa os dados do IP Map, IP Map para fazer essas localizações. Como eu falava, isso estava, está para várias situações, eh, para IPv4, para IPv6 para, às vezes para IPv6 tem menos saltos, menos hops mas eu queria destacar esse esses, eh, caso das rodas eu deixo o link isso foi do Jedi maio de 2023 a gente roda uma vez por mês eh, para todos os países se vocês seguem o link vão poder consultar o Jedi, o que ele Procura resolver só problemas como este. Quando a gente vai para o serviço, se vão para ipmap.hype.net, .ip pode ser um excelente momento. Se vocês estão com o seu laptop, visitem o site já e vão encontrar documentação. Mas uma coisa que eu queria destacar é que na landing page, vocês vão encontrar um console deste tipo. Que vai lhes permitir encontrar um trace route. como eles falam assim. É, vocês têm que encontrar aqui um trace route que eu lancei no meu laptop para um IP do LACNIC. e o que ele faz é procurar demonstrar o que sai, o que isso tem ali sobre os endereços IP intermediários. Este não é o produto de per si, é uma forma de mostrar como pode ser útil. É uma forma muito prática, tem muitos que tem um console, copia, cola aqui. E é numa forma visual muito simples, pode ver como... Essas, o que tem que fazer com essas IPs. É, eu não posso lhe mostrar, mas podem clicar nos saltos intermediários e vai conduzi-los a caixas para o API. E se vocês consultarem no, no, na aba API, vocês vão consultar como se vê isso particularmente e o, o endereço IP e geolocalização. É curioso que, assim, se vocês estão visitando, vão no ipmap.rip.net, Entrem e vejam o que, que eles sabem sobre isso. Bom, como funciona isso da geolocalização? Isso conta com o que se chama motores de geolocalização, algoritmos que geram entradas, produzem saídas e fazem todos os cálculos do meio com propriedades que permitem estimar a localização de um endereço IP. Tem diferentes tipos e de, com diferentes precisões. Temos o que chamamos os baseados na latência, que o primeiro se chama latência ou latência e outros single rádios, ou rádio único. E depois estão os baseados no DNS que se baseia no registro PTR, é o reverse DNS que dá uma olhada nos reversos e procura adivinhar. Eu vou explicar em maior detalhe cada um mais adiante. Depois estão os baseados em comunidade. Às vezes o IP Map estava muito baseado no que cada especialista sabia da rede, podia informar de alguma forma. Depois tem o Zencast e o IXP. Todas as informações que eu vou apresentar aqui, ou a maior parte das informações sobre o funcionamento de IP Map, vocês vão encontrá-lo na parte de documentação do ipmap.raip.net.dox Vocês vão encontrá-lo em inglês, mas vocês podem traduzi-lo facilmente para qualquer idioma. Aqueles que são mais técnicos podem ir e ler todos os detalhes sobre como funciona. É bom que vocês leiam. Eu recomendo. Eu referia que um dos motores baseado aqui é o single radios, ou de rádio único. Dentro a categorização, pode fazer-se com medições ativas, outras passivas. Este é um dos que é, gera-se uma métrica, o som deles é intermitente. Gerar, são medições realizadas pelo RIP Atlas. Gera também entre um, o endereço IP do qual quero obter a localização e a sonda. E, em termos geométricos, é, pensem como o centro e o rádio. E vai do ce, o centro é a sonda do Hype Atlas e o rádio é proporcional à mensuração da latência. Quanto mais próximo eu estou de um endereço IP, em termos de latência, então mais próximo vou estar em termos geográficos. Vou lhes dar mais detalhes sobre isto. Mas em termos gerais, esse é o conceito. Aqui, considerações ligadas à velocidade da luz, algumas simplificações. Que fizemos, mas o que pega é uma constante, que é a velocidade da luz, o C. Que... Que é dois, o que pegam é dois terços do valor de C, desculpe. O motor, ele toma isso como uma constante global e aplica essa constante em todos os cantos da Terra. Isso possivelmente não seja com a maior precisão, mas essa constante, ela vai mudando conforme a densidade de sondas. onde eu, eu possa lançar essas mensurações. Vamos ver isso mais adiante. E, em geral, tudo que está por cima de 10 milissegundos... É, está muito longe quanto mais próximo melhor e mais preciso quanto mais afastado está no que diz respeito ao RTT menor é a precisão e podemos achar o ponto onde passam os milissegundos sem considerar o resultado como válido para fazer uma estimativa de o que é a, geolo a geolocalização e um aspecto importante é um componente do que são as cidades na localização, elas estão definidas, têm um ID. E vamos ver como o motor elabora um ranking dessas cidades e fica com os top 100 ou top 10 das cidades pré-definidas. Então, como exemplo, e continuamos a falar de coisas gerais, ainda não entramos em detalhe, eu referia que isto é centro e rádio, então, vamos imaginar, vamos imaginar uma sonda e um endereço IP. Esses são os centros de, eh, com mais de 10 mil pessoas, cidades com mais de 100 mil pessoas. Então, vamos imaginar que queremos localizar um endereço IP. O que o motor vai fazer é, de todos esses locais, essas cidades com mais de 10 mil pessoas, vai procurar com a sonda, procurar o endereço IP. E o rádio vai ser o máximo de 10 milissegundos. E isso é até mil quilômetros. Esse é o máximo. Então, a estimativa vai fazer que o endereço IP esteja dentro desta área. Então, como eu referia, quanto mais longe, pior. Quanto mais próximo, melhor. E quantas questões mais gerais, isso nos dá um panorama geral de como funciona isso de fazer a medição de latência da sonda para um endereço IP e estimar a cidade onde está esse IP. Já entrando em mais detalhes, o motor não escolhe uma sonda, mas um conjunto de sondas. E o que procura fazer é otimizar a Quantidade de medições que faz. Essas medições não são grátis, gratuitas, e de fato esses têm um custo em tempo, de uso do sistema, também de armazenamento. O mito popular de que armazenamento é barato, isso não é correto, especialmente para medições de geolocalização é muito fácil. É, entrar numa quantidade impressionante de medições para poder chegar a identificar o local. Então monta duas listas a partir de uma lista que é denominada SNs e outra que chama cidades. E vai procurar diferentes fontes de dados, um dos outros é o DB, do Atlas. Então para montar a lista de SNs o que o motor faz? Primeiro vai procurar o SN depois acrescenta os, os vizinhos os do SNSP. Isso faz com o RIS. Depois acrescenta Peering the B para encontrar os membros. Se, caso o SN. E depois vai buscar os SN Facilities, que deveriam ser só Facilities. Da mesma forma que os membros procuram as facilities onde está conectado esse ASN em Peering DB. Sabem que aqui é importante que cada operador, aqui são os dados em Peering DB, então essas coisas começam a funcionar com maior precisão. Uma lista de cidades. Coloca a cidade onde está a sonda desse ASN. Temos o IP, conseguimos o ASN, Bom, vemos a sonda, colocamos aqui de dentro para fora. A cidade do XP também e dos é, facilities segundo o peering. Depois, para selecionar as sondas, pegamos as sondas do OSN do endereço de IP e pego até 100 10 nas aleatórias as sondas das cidades no caso de não poder encontrar o SN ou IP ou o que tiver aí em função da topologia bom, é um ranking de cidades com o máximo absoluto é 100. Mas cada cidade sabe que distância a que distância está a sonda, a distância da sonda, acrescenta um peso aqui onde vocês veem que saem os 10 milissegundos. 10 menos RPT. Quando isso for igual a 10, esse peso vai ser igual a zero. Acho que me apagar, <risos> apagaram a minha cama, né? Estão me ouvindo bem? Olá Agostinho Sim, estamos ouvindo Mais ou menos não, não, Talvez seja a sua conexão Talvez se você apagasse a sua câmera Podemos escutar você Podemos te ouvir melhor aqui na sala Agora estamos escutando bem? Neste momento sim Não sei aonde ficaram. Nós estávamos falando sobre os rankings de cidades. De todas as definições de cidades que temos, vamos ordenar segundo esses três componentes. Distância de sonda, facilidade, quantidade e população. A cada cidade, vamos saber distância, qual é a distância das sondas. E também sabemos o RTP. RTT, porque temos o resultado. Para esse RTT, que são os RTTs que são iguais igual a 10, o coeficiente vai ser, do peso vai ser igual a zero. Tudo que tiver RTT 10 ou maior terá um, esse coeficiente zero. Então, temos as distâncias, o RTT. Isso aqui é importante. Eu coloquei um asterisco aqui. Que a definição... Do IP Map está baseada no core da internet, é um dos fatores que enfatiza o core. O que o ranking faz é contar a quantidade de facilities segundo o Period DB que há nessa, nessa região. É um fator colocado aí para enfatizar o core. Depois tomamos a população, a partir desse ranking é que determinamos qual é a cidade candidata a hospedar o IP de destino que queremos localizar. Esse é o algoritmo, é como ele funciona por dentro. Eu dizia a vocês que isto lança medições do RIPE Atlas, conhecidas, são os pengues. E assim é como se vê no mapa, para um endereço IP... Vocês percebem em que lugar, podem, podem ver em que lugar vai estar. Se selecionaram muitas sondas, essas são as sondas no mapa. Temos ver como, vamos ver zonas de maior latência, outras de menor latência. Vou dizer, quanto mais perto, melhor. Há outras há probabilidades de que essa sonda esteja no Uruguai e que, particularmente, seja um do um LACNIC. E isto é uma, mais uma medição do RIPE Atlas que solicitou 295 sondas e diferentes zonas responderam com diferentes RTTs então, estão vendo que há um tags há um tag que diz o raio, single radius e a outra é geolocation então todas as contribuições que, para esse resultado vocês podem encontrar no Atlas deixo o link aí é, com a menção do RIPE Atlas, que vocês veem na tela. Depois passamos a outro dos motores. É um chamado latência, ou latency. Ao contrário do motor de medições ativas, solicitadas ao Atlas que façam a medição para geolocalizar certa, certo endereço IP, o que faz... O é tomar todos os três routes existentes na última semana, que estão na plataforma, são muitos, são milhões de três routes, tomar os routes individuais, os hops individuais, perdão, e tomá-lo como se tivesse sido hops de geolocalização, ou seja, que se originam numa sonda e que se olharmos para a figura da direita, eles ele têm origem numa sonda, e para cada roupa ou cada salto intermediário, eu tomo como uma medição diferente de geolocalização. Com todos os milhões de trace routes que temos aí, isso nos gera automaticamente uma quantidade de informação onde podemos fazer mais estimativas sobre a latência. Um motor além da forma de passiva de ler e, e, e analisar os resultados do Atlas, o motor também tenta melhorar a precisão das anchors e das sondas. Primeiro, o que faz com os anchors é, através de medições só de anchors, tentar estimar que anchors podem chegar a ter informações de geolocalização incorretas. E depois quando está com um subconjunto já de anchors com informação de melhor qualidade, o que faz é realizar medições das sondas para as anchors para tentar validar a informação das sondas em si. Isso nos dá um subconjunto de âncoras que são acho que têm uma boa boa informação sobre geolocalizações. Além disso, outra das coisas que faz está um pouco relacionado com o é uma tentativa de ver se podemos encontrar certas bolhas de latência é, juntas para o mesmo endereço IP e poder então considerar como NCAST se esse motor encontrar essas bolhas de latência para o mesmo endereço IP, vamos sugerir ao motor NCAST que eles pode, podem ser um endereço NCAST. Isso basicamente são os motores baseados em latência. O que vou fazer agora é dar um passo ao lado e deixar de falar de motores, mas vou continuar a falar do mesmo conjunto de dados que é esse conjunto de dados do qual eu estou falando. Graças ao que estava usando como... É, que, esse, que nos permite analisar todo o conjunto de dados de forma muito simples, é que podemos gerar esses dados para propósitos semelhantes. Quando a gente fala de meu RTT, é, pegar o RTT dos routes existem todas as sondas do Atlas de, para todas as zonas IP a cada direção, as ondas IP, é, a, vai para o SN que está gerando esse endereço IP. Então, aí conseguimos os três routes baseados em ASNs. O que é que fazemos, então? Temos que para cada hop ou salto que estamos fazendo é, avaliações a cada dia e como temos os diferentes ASNs, podemos começar a fazer grupos com todas essas medições com ASN1 Então, este conjunto de dados, o que vai nos dar é muito boas informações sobre os RTT mínimos de todas as sondas do RIP e Atlas de, de, conforme o ASN1 Se eu quero fazer uma busca com ASN1 eu vou ver como todas as sondas do Atlas vem meu asn Vou lhes mostrar a seguir um mapa onde colocamos as sondas conforme os águas. E a gente pode ver que sondas de, do RIP Atlas estão a menos de 10 milissegundos no meu ASN. Pode ser um EXT, pode procurar por ID, pelo PIRINDB. Mas começamos a ter visualizações deste tipo. Opter. Cada hexágono é uma tem uma ou mais sondas. As cores são verde para a latência baixa, vermelho para latências altas. Podemos começar com um exemplo muito simples, que é o do Raybank CC, que opera num local na Holanda. E a gente vê que as sondas próximas à Holanda têm menor latência. Vamos eh, fazer validações simples. E que outras redes podemos ver? Podemos ver RIPCC e vocês vejam que é muito semelhante e vamos ter que ver o, B4 e o B6, IPv4 e o IPv6. Esse é V4, a única coisa que tem é mais sondas, isso é V6, que o que tem são menos sondas. Mas os resultados são muito semelhantes o threshold, seja, o linear, a divisão entre verde e vermelho eu coloquei em 100 milissegundos então o que está em cor verde ou cor de laranja está por baixo de 100 milissegundos uma coisa mais local essa aqui eu procurei usar SNs mais populares no México isso é o UNINET sn 8151 onde tem muito verde dentro do México, um pouco de cor de laranja claro nos Estados Unidos. E o que é bom é que, considerando que estamos a ver toda a abrangência do hippie Atlas, podemos ver casos particulares. Em particular, não sei se vocês chegam a perceber, mas se olharem para a Europa, na Rússia, tem um ponto verde. E eu comecei a me perguntar, quando eu montei a apresentação, o que é esse pontinho verde? E tinha duas explicações possíveis. Pode ser que tenha uma sonda na Rússia, que seja no Inunet, ou pode ser que a geolocalização dessa sonda esteja errada. É uma sonda que está fisicamente no México, mas sua informação geográfica no Atlas está na Rússia. Então, este tipo de ferramentas visuais, o que possibilitam é começar a fazer como uma verificação com dados mais específicos sobre a sonda. E o que eu encontrei foi o seguinte. Comecei a ver como eram os resultados de latência dessa sonda. Esse ponto verde é, para as diferentes redes. No eixo das X, temos todos os SNs. É, e nos eixo dos I's. Tem todas as latências, e o que vimos, todas as latências, há um pouco mais de milissegundos, um, um monte de careers internacionais, Google, Apple, Laser, e assim por diante. O que começou a parecer suspeito? Vou lhes deixar um link é, para que possam brin é, brincar com essas visualizações, que possam fazê-lo, é muito fácil e vão por meio de cliques e buscas E vão poder inspecionar os dados de forma muito simples Se começamos a seguir esse ranking para baixo E ver quais as sondas mais afastadas Isto é, essa linha que era 1 um milissegundo Agora está bem grudada ao eixo dos X E umas 220 redes Essa sonda está Vendo a um milissegundo de distância, muito sintético, certo? A partir das 220 redes, as demais começam a ter uma latência um pouco maior. O que quer dizer, parece que o operador desta zona não sei, está editando as respostas e estão saindo tão rápido que as medições que originalmente iam para algum dos carriers estão sendo interceptadas e respondidas muito antes a um valor de um milissegundo. Mas eu queria mostrar isso como um caso muito simples para ver o que podem ser os problemas específicos de geolocalização por meio dessas visualizações que agregam os conjuntos do Hype Atlas completo. Depois... Temos o mesmo exercício para algumas das outras redes, o Total Play. Também coisas semelhantes, o México Verde, os demais, cor de laranja um pouco. Também para a Mega Cable. Depois podem ir e colocar seu próprio ASN, ou XP no Peering E eu acho que era assim: era o X26, ANSIX. Parecido com o Rai Pen sisi E não muito verde na Holanda E vermelho no resto do planeta Vocês podem ir para a parte de visualização Brinquem com isso E nos contem o que vocês acham E falando um pouco de latência E sua relação com os erros Eu queria referir o trabalho Que Máximo esteve fazendo Faz uns 3, 4 anos e que chegou a uma, das, a uma das conclusões principais às quais chegou é os erros é, produzidos por medições ativas de latências é proporcional a quão boa é a abrangência ou a cobertura da sonda do hype atlas. Na figura superior, apenas Europa cheio de sondas e um erro na América do Sul tem baixo erro, e na América do Sul com menos sondas, com setores de mais erro, onde tem menos sondas. Então, quando eu referia a questão da velocidade da luz e a velocidade de propagação, esse tipo de coisas também devem ser levadas em conta como parâmetro para ver quão boa é a precisão dos resultados que eu estou tendo. E falando sobre cobertura... Eu tinha que passar essa mensagem que é comum em todas as nossas apresentações. A gente sempre vê a cobertura do Hippie Atlas nos países onde apresentamos. Para o México é muito boa. O que visualizam no gráfico, é para todos os operadores do México, a, porção, a fatia do bolo representa a quantidade de usuários que tem esse operador no México. O que a gente percebe é que mais de 75% do que são operadores cobrindo usuários já tem no mínimo uma sonda do Atlas. Resta em torno de 25% de ASNs menores. Que, que, então, isso seria o que gostaríamos de atacar como próximos passos. Eu deixo com vocês a lista de, dos menores ASNs aqui na tabela. Se vocês forem operadores de algumas dessas redes, ou conhecem algum operador dessas redes, nós temos Miquela na conferência, temos Marco na conferência, e eu posso falar com eles para que eles entreguem uma sonda física, se ainda tiverem, e caso contrário, vocês entregam seu contato e eles vão lhes mandar uma sonda do RIP Atlas. E fazendo um zoom para fora... Essa é a cobertura do Atlas na região, o mesmo conceito, país, operador, conforme a quantidade de usuários que abrange. Deixo os números dos ASNs, que são vários. Estes são os principais ASNs que não têm uma sonda e que gostaríamos que tivessem. Então, se vocês se encontram identificados aqui ou conhecem alguém que opera estas redes, a mesma mensagem. Miquela e Marco na conferência. Também podem ver como aplicar para uma sonda online. Mas como vocês têm os especialistas na sala, eu aconselho que os procurem. E voltando para o que são os motores do IPMAP, eu referi que tinha o que era com o DNS. O que fazemos é pesquisar os registros PTR de todos os hops que eu referi do Ripe Atlas mas cada hop vai gerar um endereço IP, e cada endereço IP vai ter um reverso, e o que fazemos é procurar esses reversos e dá-los como entrada a outro subsistema, que é o HOIHO. Basicamente, é conhecido com ortografia holística para hostnames, observações de hostname da internet. Então, para ver, por isso... Tem exemplos de maior a menor precisão. Tem, se tem padrões que se repetem, padrões, padrões de hostings que se repetem com ams 01, eu sei que isso está em Amsterdam. E se é que é o router, um, o router 2 com AMS01, eu sei que vai estar em Amsterdam. A mesma coisa com outros padrões, cada motor do Map tem um score de precisão. E nos fazemos esse tipo de coisas, por exemplo, o Royho tem um score que é good, que é melhor que o score promising. Isso a gente reflete também nos resultados de IPMAP. Para começar a concluir, o último motor do qual eu quero falar é o cloud sourcing que foi crowdsourcing, desculpe, que foi como tinha se originado a IPMAP com alto ênfase na comunidade. Sabemos que tem pessoas muito especializadas que podem saber para onde vai esse trade route, e que talvez o motor de DNS não sabe produzir uma boa resposta. Então começamos a lançar em fase de desenvolvimento. Como que nossos analistas que são os power users, podem gerar vários resultados na plataforma com grande confiabilidade. Um único analista eh, pode gerar vários resultados de geolocalização baseado no que os analistas sabem. E o intuito é que tenham mais funções no futuro com diferentes eh, eh, tipos de acesso antes de liberar... É, ainda estou devendo para vocês como usar o IP Map, não quero me estender demais tem o API podem ver a URL como vai ser o formato das respostas convido vocês para explorá-lo, também é não menos importante tem resultados em FTP FTP, o FTP do RIP tem muita, muitas informações aqui eu fiz uma captura para o México do que é, é tem muitos registros a QIIPMAP para o México. Façam o download do arquivo, procurem os dados, usem, o, vocês próprios têm APIs para chegar lá. A gente abrangeu bastantes conceitos, só para concluir, vimos o que é a IPMAP, uma base de dados com geolocalização, foco no core da internet, vimos os motores baseados em latência, reverse, crowdsourcing, e como isso está ligado às medições do RIP Atlas. É importante fazer as medições e ter a cobertura. Mostrei os APIs e os arquivos, como usá-los, e também mostrei as latências e os conjuntos de dados do MINI RTT que foi unicamente num browser, vocês podem começar a, a inspecionar esses conjuntos de dados baseados em todas as informações que temos no RIPE Atlas. Eu acho que é uma síntese bastante potente do, de, das informações que podem ser úteis na hora de dar uma olhada na geolocalização. Bom, e eu acho que com isso é, eu conclu vou concluindo. Não sei como foi de bom ou ruim o áudio, mas abrimos a sessão de perguntas. Quem queira saber? Agostinho, tem uma sessão de perguntas, sim. Agostinho, sou eu máximo. Eu só queria falar uma coisa é que Guilherme que estava me ajudando com a tradução também. O sistema que você viu antes, durante a minha apresentação, é um sistema para corrigir a sua geolocalização, a geolocalização dos seus clientes. É para, para cooperadores da rede, operadores da rede para corrigir erros nas, nas plataformas de streaming e o, todos os CDNs que podem colocar seu IP no endereço... Errado. É o RFC 9092. A apresentação de Agostinho sobre o IPMAP IP é um sistema, um projeto de pesquisa para calcular a geolocalização de endereços IP baseados na latência para infraestrutura. São duas coisas diferentes. Uma é operacional, a outra é pesquisa só para que vocês eh, saibam o que vocês precisam usar quando vocês querem corrigir sua geolocalização. O que o Máximo falou, para quem não está usando a tradução simultânea, foi principalmente que a diferença entre os dois sistemas apresentados é que o primeiro é para... Operadores de rede que querem eh, corrigir a informação de geolocalização de seus clientes. E o segundo está mais voltado para uma pesquisa sobre a infraestrutura para a geolocalização de IPs. E é um projeto, um projeto totalmente de pesquisa. Obrigado. Bom, temos uma, um pequeno espaço para perguntas. Não sei se há perguntas remotas ou presenciais. Quem queira fazer alguma pergunta, pode se aproximar do microfone. Bien, temos uma pergunta na sala, por favor. Temos uma pergunta na sala. Diga seu nome, por favor, e a organização que você. Eu sou o Nacho Mateus, de IP Broker. É, Máximo, muito obrigado. Meus clientes podem, lhes, eh, eh, podem precisar de eh, sua ajuda. Os Meus clientes são muito agradecidos pelo trabalho que Agostinho e, e Máximo estão fazendo. Muito obrigada aos dois. É um trabalho espetacular esse trabalho que vocês estão fazendo, que ajuda muito a comunidade, porque realmente há muitos problemas deste gênero, nós que trabalhamos com isso todos os dias, desespera ver como não podem acessar os serviços. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, obrigada. É bom ter feedback quando as coisas funcionam. Bom, temos alguma pergunta... Bom. para Agostinho temos uma pergunta no chat Agostinho se você quiser olhar pode visualizá-la diz que o, para a implementação de sondas entre operadores de redes pode ajudar a melhorar as métricas do serviço Pode se desenvolver no API da rede para aproveitar a IPMAP e o resto de ferramentas úteis, especialmente para a região de LAC? Obrigada. A primeira pergunta, sim. A densidade de sondas vai melhorar a qualidade dos que foi apresentado? Então, quando mais sondas e âncores, melhor. Ainda estamos longe de saturar a região do LACNIC então todas as, as áreas que vocês viram de agora amarela seria bom ter maior cobertura. E a segunda foi sobre usar a API na região do Lacnic. Se não entendi bem, eu não contra a pergunta. Pode repetir lá, A segunda é, pode se desenvolver a eh, API para o mape na região da América Latina e do Caribe? Pode desenvolver sobre a API? O API é aberto para todos aqueles que queiram usá las Então, está aberto a todo tipo de desenvolvimento. E tem mais uma de Luiz Daniel Iturbide Ramires que pergunta quais são os geofites que eh, recomendam e que é melhor para obter uma eh, informação geolocalizada em curto tempo. Essa é uma pergunta para a Máxima, eu acho. Sim, Não... O GeoFeed é seu Geofide, então não é o melhor Geofide. Você cria seu próprio e você põe no Ruiz. E vai ser corrigido. Em geral, num prazo de um dia, eles vão, vão buscar seu, seu geofide. mas esse é um arquivo CSV, então. Não é o melhor GeoFeed, é só sua, a, o, o arquivo que vocês têm, vocês linkam no Ruiz e num dia a maioria dos provedores de geolocalização vão atualizar essa, essa geolocalização. Então isso vai ser atualizado e você vai visualizá-lo uns poucos dias depois. Muito bem. Vamos concluir então, muito obrigado Agostinho, muito obrigada Máximo, vou convidá-los para uma pausa mais longa, para os que estamos aqui, a gente se reencontra às 14 horas e para quem remonta daqui a uma hora, voltamos com mais, muito obrigada.